Finalmente foi revelado o segredo do Brawl Stars. A nova Brawler lendária é ok, e aí clashers beleza? A Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estamos de volta para mais um vídeo muito legal. Com novidades do Brawl Stars. Eu vou contar a história pra você que aconteceu a partir de agora, rapaziada. Isso mesmo. Tivemos um lançamento aí de uma novidade nas redes sociais do Brawl Stars. E o nosso site amigo aí, parceiro Brawl dicas.com.br do Lucas, nosso brother Lucas, fez aí, cobriu aí o que saiu na mídia, o que o Brawl Stars lançou e o que a gente já tem aí de informação. Bom, vamos falar sobre tudo isso daí, mostrar pra vocês. A Brawler Lendária? Ah, ou, o, Não sei Brawler Lendário pra vocês, rapaziada Mas calma, ó, antes disso tudo Eu vou dar pra vocês uma dica Muito legal de uma novidade Da Google Play, dá uma olhada aí Se quer ganhar descontos pra comprar Seu Brawl Pass? Se liga só A partir de agora, dica pra vocês Fala aí rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vim aqui pra trazer aquela informação top, aquela promoção maluca que vocês sempre gostam. É o seguinte, a promoção é do Google Play, você compra e resgata... Um vale-presente do Google Play Aquele gift card normal que a gente sempre gostou Tá? Se resgata o seu gift card Acima de 30 reais E você ganha um 3 reais pra gastar Em jogos como Clash Royale Como Brawl Stars, como Clash of Clans O que você preferir, rapaziada Você vai comprar o seu Pass Royale Nós sabemos aí que o seu Pass Royale Custa 18,90 Bom, pra você Que tá participando da promoção Tudo isso daqui que você vai ganhar no Pass Royale Vai sair aí por apenas R$ 15,90. E você pode comprar os seus gift cards. Assim como eu compro também. Muito fácil. Na, no PicPay, nas lojas americanas, nas farmácias, Pague Menos e várias outras. Como você está vendo aqui, ó. No Carrefour, na Caz Bahia, no Ponto Fio. Em diversos outros lugares. Para saber a lista completa, você vai ver aqui na descrição, rapaziada. Dá uma olhada na descrição. O link está aqui embaixo. Tem todas as informações. Aproveita porque tá incrível, crédito extra só que no Google Play, então se liga só É rapaziada, depois sua dica muito top pra vocês, já corre que é até dia 18, manos Bom, é o seguinte rapaziada, já estamos aqui dentro do, do, do site brawlestardicas.com.br Pra gente poder saber sobre tudo isso daqui, cara Bom, hoje aí tivemos a novidade, Brawl Talk revelado pelo Brawl Stars, amanhã hein galera, amanhã Brawl Talk pra vocês A gente tem aí uma imagem de um, um local aí, alguma uma cidade pegando fogo Muito tendencioso aí pra gente poder entender E aqui ó, Brawl Talk amanhã, nova Brawler com poderes de fogo, será? Bom, vamos ler aqui ó, a Supercell acaba de confirmar mais um Brawl Talk pra amanhã A confirmação vem das próprias redes sociais da desenvolvedora da Supercell O jogo publicou um teaser com a chamada para o Brawl Talk amanhã e nele podemos ver o elemento fogo em destaque, dá um ligue bom, vamos ver então a imagem é o seguinte galera ó é um tweet do Brawl Stars BR, é conta oficial do Brawl Stars em português eles colocaram amanhã o link de um canal, de um vídeo no YouTube dois olhinhos e uma vela com fogo, que que será hein? bom, vamos ver o seguinte, vamos ver aqui ó, dá uma olhada aqui nessa imagem, esse videozinho né Mostrando que vai ter Brawl Talk, aqui, ó Lá dentro parece que tem alguma coisa Com fogo, opa, explodiu Explodiu, acendeu a vela ali Tava apagada a vela? Não sei, não lembro Bom, amanhã Brawl Talk, a gente já sabe Aí confirmadaço, hein Deixa eu ver aqui de novo, é a vela tava apagada E aí na hora que ela Que, ela, que a, a explosão, ó Dá uma olhada, tem a explosão Acende a vela, então fogo ali Confirmado, bom A gente sabe, Brawl Talk amanhã e pelo menos nessa imagem, nesse vídeo, a gente sabe de fogo Tem fogo no negócio, Eu não sei se é no... Na, na nova Brawler, provavelmente deve ser, né? Novo Brawler com fogo Pode ser, vamos ver Bom, mais coisas aqui a respeito, hein galera, vamos lá Vale lembrar que na rádio WKBRL recentemente começou a tocar um som de fogo Então a dica já foi dada faz bastante dias Bom, isso tudo tem que levar em consideração também, hein? Tudo que aconteceu ali funcionou, né? E no YouTube o Brawl Talk já está programado para ser lançado às 5 da matina, de hoje para amanhã, hein, galera? E na capa do vídeo já é possível ver a silhueta da nova Brawler e que ela deve ser lendária. Então tá lá, ó. Na capa aí do vídeo tá escrito Lendário, Legendary. É, tem ali a, a, a Brawler, ou o Brawler, a gente não tem como saber. Ali ao fundo a gente vê que tem uma placa luminosa ali ao meio, né, uh, e era é um formato de um fogo, não sei se vocês perceberam também. E esse mesmo formato, aquela, aquela coisinha assim, ó, é o a ponta daquele negócio que ela tá segurando, aquele bastão que ela tá segurando ali do lado. Então, ó, lá do ladinho ela tá segurando o bastão e na ponta tem o mesmo formato daquela, daquela placa luminosa lá do fundo, ó, aqui do meio, essa placa luminosa aqui, ó que tem esse formato, ó, guarda esse formato aí da, do biquinho dela e olha o formato aqui também, ó olha esse formato aqui também, então pode ser sim que seja a, algo relacionado a fogo sim, porque aqui na placa tem o mesmo, mesmo detalhe fogo a gente viu a explosão, a fogo ali, a vela a vela no post também e ali na mão dela, ela tá segurando um negócio com como se fosse o mesmo formato da placa ali, que é um formato em tese de fogo bom isso daí a gente vai saber às 5 da matina, rapaziada, 5 da matina Bom, tá aqui, ó, vamos lá, vamos direto lá pro, pro vídeo, ó Tá aqui, ó, estreia em 8 horas, né, então eu tô gravando agora Ele estreia em 8 horas lá no, no canal do Brawl Stars, né Vamos lá, vamos ver lá no canal deles Vamos direto lá pro YouTube, pro canal deles, pra ver o que tem lá na descrição, e tudo Vamos lá, dá um likezão aqui, mil pessoas assistindo ali, esperando, né, Chat ao vivo tá ali rolando Muita gente por ali, bom, aqui tá escrito aqui ó, Brawl Stars, Brawl Talk, o título né, Legendary Brawler, um Brawler lendário, Brawlowin e mais, então, Brawler lendário confirmado, Brawlowin, ou seja, tem as coisas do Brawlowin também, e mais, então tem mais coisas também hein galera, bom, promete né, Brawler lendário, top, todo mundo gosta do Brawler lendário, novo, Brawlowin, sempre o Brawlowin é muito engraçado, muito divertido, muito legal e mais, né? O que, que será esse mais, né? Também, vamos, vamos entender depois, né? Bom, na descrição eles não falam nada disso daqui, deixa eu ver se tem alguma novidade Tem só ali o canal do o que a gente falou, que é o WQ lá, WK lá, tal, tal, tal, tal, tal Tem ali uma galera assistindo também, mas nenhuma informação a respeito do Brawl Talk também, né? Não dá nem para saber o que tá pegando, né? Bom, é isso, rapaziada, é isso Vamos voltar lá pro, pro outro vídeo Ah, deixa eu ver se se volta Tá, não deu, não deu. Bom, vamos voltar lá pro vídeo, porque é o seguinte, ó. A gente tá aqui, ó. Aqui na tela. E a gente sabe que vai estrear em 8 horas, rapaziada. 8 horas. Bom, o que nos aguarda aí, eu não sei ao certo. A gente vai saber logo mais. Mas... Acho que a gente não perde por esperar, hein, rapaziada? E aí, você tá ansioso? Tá querendo saber logo o que acontece? O que, que tem? Qual é essa brawler ou esse brawler? É de fogo realmente? O que vem no Halloween? O que é esse mais? Vamos saber juntos. Assim que eu souber, eu trago pra vocês aqui rapidinho, correndo, pra vocês também ficarem sabendo, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. E fui!